aí, molecada, amigo ligado no blog, coelho.blogsport.com.br vamos então à polêmica desta semana, né, e não é uma polêmica qualquer, não é uma polêmica que passe partido, é uma polêmica que vai gerar desdobramentos, certamente muito pior ainda para o futebol da Alemanha, principalmente para o futebol da... como um todo, né, porque... A gente sabe, né, que a, a, a grande gestão, né, de, de tudo isso, né, é um... Ela tem pequenos capítulos que é bom a gente falar aqui. Primeiro, vamos à notícia de hoje, né, que o Julio Roland que é o atual presidente do, do bayern de Munique, que, aliás, vai sair em dezembro desse ano da presidência do clube é, bávaro, né, Uh, acabou que, falando uma declaração Que é uma das coisas mais escrotas Que alguém pode falar uh, De algo né? Quando ele disse o seguinte Olha uh, Se o Neuer não for titular Ou não for convocado para a seleção da Alemanha uh, Eu vou liberar meus jogadores O Bayern de Munique Como se isso uh, Tivesse na regra que todos os jogadores do Bayern tem que ser convocados sempre para a seleção da Alemanha, para o resto da vida uh, como se fosse qualquer outra coisa né impensável né? só que o próprio Bierhoff que foi jogador da seleção da Alemanha, por muito tempo disse o seguinte é, a Tata Fifa, ela tem uma, uma, uma regra clara que diz o seguinte, quando há jogo de data FIFA, você, os clubes são obrigados a liberar o seu jogador para a sua seleção nacional. Ou seja, se tudo isso que está acontecendo agora, uh, ela começa, e aí eu vou puxar mais atrás a história para vocês, que começa desde o ano passado, quando o Rummels ainda estava no bairro de Munique, hoje jogador do Borussia Dortmund é, quando ele não ele, o Miller e Boateng é, é, não foram mais convocados para a seleção da Alemanha é, por ver que a capacidade que ele tem, ela é enfim que inacreditável como contexto né? e, e que gerou já muita polêmica e tal, só que por outro lado o o Joaquin ele manteve o... o... o Neuer, e aí é que tá a questão, você mantém o um cara da panela, que é essa grande realidade, né? quando você mantém um cara da panela, e você vê os seus outros amiguinhos da panela da seleção caindo fora, né, saindo da seleção porque não tem... Mais as condições de ter um nível para estar na seleção da Alemanha, já comprova a segunda parte. Que o Joaquinau, ele não. ele deveria ter feito uma limpa por inteiro. Não uma limpa só por fazer. Né? E o Neuer, a gente sabe que desde a temporada passada, não vem fazendo bons jogos. Não vem fazendo grandes partidas. Não vem tendo atuações assim que. Que, que você vê que, nossa, um goleiro espetacular tal. Não, não, não chegou a esse ponto, né? Não chegou a esse nível. É. E isso aconteceu várias e várias vezes até. Se você pegar e jogar contra o Liverpool, da Liga dos Campeões da Europa, por um exemplo disso. É. Então, o que, que aconteceu? A seleção da Alemanha... Chegou num ponto que falou, vou fazer a limpeza, só que esqueceu e de o um detalhe. Quando você mantém o Neuer para essa, para essa, digamos, nova fase da seleção, você tá errado. Por que, que você, você está errado? Porque você simplesmente coloca um, um, um, um, um jogador daquela, panela, daquela região, daquela panela que vai chegar um ponto que, se você, se você colocar um goleiro da sua preferência, que hoje, claramente, é o Teixe que é um goleiro que vive, em melhor, talvez, em melhor fase, uh, talvez nem é o clube certo onde ele está, né o Barcelona, mas que é um goleiro muito bom, você tem o Timo Vorne, que é um goleiro também uh, uh, excelente, né? já deveria estar na seleção, ó, faz tempo, Faz tempo que o Hornets precisava, precisava estar na transição. Não é nenhum absurdo. Mas, infelizmente, é, é, essa declaração do Rumi do, do, do Hornets, ela demonstra o mau caráter que nós temos dos dirigentes em relação a, a você chegar e falar o seguinte, por que você não fez o seu acordinho com a DFB? Com que você sempre é beneficiado na Bundesliga, na maioria das vezes? Pra poder de repente chegar e falar assim, olha, não vou ter meu jogador na seleção, quero manter meu jogador do meu clube. Por que não se fez uma revolta para a melhoria? É óbvio que, ele, que a reclamação que ele está fazendo é para ter o benefício próprio dele. Não para ter o benefício próprio do resto da seleção, da... enfim, de qualquer outra coisa. Ele tem um objetivo claro político, que é, olha, eu vou tentar afrontar, falando qualquer merda, e a coisa ela vai, a novela ela vai, ela vai, ela pode te agastar quando ela quiser, quando quando puder. E o LOL vai tem que vencer, o Aquino vai ter que vencer essa briga. Portanto eu acredito, eu sinceramente, que o, o, o futebol da Alemanha precisa mudar. Essa hegemonia do Bayern de Munique fez muito mal para a Bundesliga, fez muito mal para o futebol da Alemanha, fez muito mal também para a seleção da Alemanha. As compras de jogadores para, em cima de times menores parem enfraquecer os outros uh, e também não deixar que outros clubes da liga também façam isso porque se ele faz, o que, que os outros não podem fazer? E isso é que gera sempre a polêmica maior sempre vai ser esse nível de ponto maior Então a gente sabe que nós estamos num ponto que é, um, é como se fosse um beco sem saída para muita coisa e esse beco sem saída ela começa aí já começa nesse ponto. Se a seleção da Alemanha é, vai querer ou não, vai poder ou não, é, ter um, um, um trabalho a médio e longo prazo para isso, só o Deus dirá. Mas que é ridículo. Um dirigente que vai sair em dezembro desse ano do cargo da presidência do Bahia provavelmente vai tentar se eleger na DFL. É, para tentar se eleger na, na, na DFL, já que o o Raul do que é o presidente do Borussia Dortmund, que é o atual presidente da DFB, vai se afastar do cargo, e não deixaram que o que pudesse assumir a presidência da, da DFL, porque, porque os outros clubes menores, como o Werder Bremen, o Hamburgo, que tem suas incompetências, tão, é, que irão ter mais cotas de televisão. Então, só por isso, a gente já coloca um ponto político um jogo de pressão desnecessária. E uma imagem que só piora em relação ao Bayern de Munique perante ao mundo. Não é só o futebol alemão que passa por um mau momento não. Nem um pouco. Os clubes também. Que tem um clube. Como é o Bayern. Que se acha arrogante ao ponto de se achar o pica, o pica da galáxia. E quando você chega no pica das galáxias, meu amigo. A sua arrogância ela chega lá em cima. E você não, não tem o um reconhecimento de entender que o seu tempo já passou, que a, sua, que a sua área, o seu ciclo já se fechou. Até quando não? nós vamos ver isso? A Bundesliga deveria tomar atitude em relação a isso. E outra coisa, o pai de Munique, a gente sabe muito bem, é... <coughs> tá querendo fazer de tudo para acabar com a, a liga de clubes, né? Não é de hoje. Então, são uma briga de egos que vai durar por um bom tempo, Principalmente do lado do Bayern de Munique E o Noia tem que entender que você não tá legal Você não tá fazendo bons jogos, você tá falhando mais Então você é um piloto, você tem tido muitas contusões Você já não é mais o mesmo Noia de antes Tem que entender um negócio desse Aprenda a entender ou não aprenda a entender Se não aprender a, a, a entender, você não vai para lugar nenhum na vida é, é, é isso que infelizmente acontece com muitos dos craques do futebol mundial E aí, o que, que você acha da sua opinião, da sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Um abraço para você e até mais.